Me libera, nega Deixa eu te amar Me libera, nega via, vou te sentir Me libera, nega Vem pro Holodum Eu Tá namorando tá lá pro mundo inteiro Cê é vergonha Que eu te amo me so oh. to die